Não procure dinheiro e sim a sua felicidade. Eu estava sem falar com, com meu pai há bastante tempo, né? Por causa de desentendimentos familiares. E a gente voltou a, a, a conversar, e nessa conversa, ele me passou isso. Felipe, coloque sempre sua felicidade em primeiro lugar. Não corra atrás apenas de dinheiro. Dinheiro é uma pequena parte do que você tem que ter para alcançar sua felicidade. E a gente começou a usar isso, uh, eu comecei a usar isso no, no meu dia a dia, pensar dessa maneira, e tem uma história, inclusive... É, de um lojista nosso, de uma, de uma lojista, né? no caso, é, nós temos um manual da marca, né? da Concerta Smart, e nesse manual diz o que você pode colocar na sua loja e etc. E essa lojista, ela tinha as cadeiras amarelas que ela queria usar na loja de qualquer maneira. E o pessoal da empresa, da organização, da implantação, veio falar comigo, Felipe ela quer sair do padrão da padronização da marca e eu perguntei essa cadeira vai fazer ela feliz se a cadeira amarela fizer ela feliz a cadeira amarela tem que estar lá então o que a gente aprendeu com isso é é claro que nós temos os procedimentos os manuais mas a felicidade ela está acima de qualquer tipo de manual de qualquer tipo de padronização a pessoa está feliz com aquela cadeira ali, aquela cadeira tem que ficar. Então, essa é a padronização que a gente quer buscar. Não é a, a padronização é, do negócio em si, mas sim da felicidade das pessoas, dos parceiros que estão conosco. Esse é o tipo de padronização que que a gente quer buscar aqui na rede. E com esse conceito de, de felicidade nos negócios, né... É, Felicidade na equipe que está aqui na Consertes Smart, que eu tenho que agradecer muito. Felicidade aos nossos parceiros. Com, com esse conceito, nós atingimos quase 400 lojas e já com as primeiras lojas fora do país. Tudo isso para conquistar o nosso sonho, né? o sonho da família Consertes Smart. O sonho é levar, assim como o Ayrton Senna fez levar a bandeira é, do Brasil para todos os cantos do mundo. Então, realmente esse é o nosso sonho, a Ayrton Senna fez isso muito a bem feito. Ayrton, Ayrton, Ayrton e é o sonho aqui de toda a nossa família. Então, você que quer participar dessa história junto conosco e levar a bandeira do Brasil como a maior rede de concertos de smartphones do mundo, eu te convido a participar dessa história.